A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Irmãos, nós queremos falar sobre um tema que vem atribulando há anos tanto jovens como pais de jovens na nossa igreja, na nossa IADPE, principalmente nessa gestão do presidente Ailton José Alves. Hoje nós vemos, irmãos, inúmeros rapazes e moças, inúmeros casais, inclusive, frustrados, vivendo angustiados, porque foram muitas vezes até obrigados a casar, fundamentados em dogmas, em preceitos humanos, em exigências puramente antibíblicas. Por que eu estou falando isso? Nós temos recebido vários relatos, irmãos, de jovens da nossa igreja, moças e rapazes dedicados na igreja, mas que de repente se apaixonaram por um rapaz ou uma moça de outra igreja, de uma igreja séria. Eu não estou falando de igrejas, é que só tem o um nome de igreja, que a gente sabe que existe isso. Estão se levantando pastores, entre aspas, por aí, com o objetivo apenas de ganhar dinheiro, abrindo igreja ali, acolá, abrindo é, instituições e colocando o nome de igreja. A gente sabe disso, que nós não somos crianças. Mas a gente sabe, irmão, que existem igrejas sérias, que fazem parte do corpo de Cristo, que estão enquadradas no Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Essa expressão não está falando somente para a Igreja Assembleia de Deus, Presbiteriana, Batista, não. Os irmãos é o corpo de Cristo. Eu quero citar um texto, irmãos. No capítulo 12, versículos 12 em diante. Da primeira carta aos Coríntios, em que Paulo fala da unidade do corpo de Cristo, Paulo diz assim, Porque assim como um, como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós batiz... fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Paulo aqui, irmão, está falando do corpo de Cristo, da Igreja Universal, não está falando da nossa Assembleia de Deus, da Presbiteriana, da Congregacional, da Batista, não. E aí, irmão, gestores, pastores que só têm o nome de pastores, vão instituindo dentro das igrejas sérias, verdadeiros currais. Como Paulo escrevendo aos Colossenses diz, não permitais ou não deixais que alguém vos, faz, vos faça presa sua. Quem escolhe com quem vamos casar somos nós, irmãos. Agora orientados por Deus, pelos nossos pastores sérios, e não por imposições. Alegando que um rapaz, uma moça, que vai casar ou que casa com um jovem de outra igreja séria, repito, igreja séria, ele está contraindo jugo. Desigual, julgo desigual, irmãos, é com ímpio. Veja que o comentário aqui na Bíblia de Estudo Pentecostal sobre esse capítulo 12, a unidade do corpo de Cristo. O batismo em um Espírito não se refere nem ao batismo em água, nem ao batismo no Espírito Santo de Cristo, que Cristo otorga ao crente como no dia de Pentecoste. Refere-se, pelo contrário, ao ato do batismo do batismo com o Espírito Santo, o Espírito Santo batizar o crente no corpo de Cristo, a igreja, unindo a esse corpo, fazendo com que eles sejam só com os demais crentes. Por isso a explicação, irmão, de que muitas vezes, às vezes, uma, uma moça e um rapaz são proibidos são vetados do pastor ou gestor da nossa IADPE fazer o casamento pelo fato dela ou dele ter se apaixonado, amar um rapaz ou uma moça de outra igreja. E aí o casamento termina sendo feito por outro pastor de outra igreja e esse rapaz e essa moça é disciplinado da igreja. Disciplina, irmão, é para quem pecou. Recentemente nós tivemos um pastor da nossa igreja aqui na nossa região que ele tem uma filha e a sua filha namorou por um período com um jovem crente, obreiro da igreja, e esse pastor, no seu desequilíbrio emocional, no seu eu, ele queria que esse jovem, porque acabou o namoro com a sua filha, queria que esse jovem pedisse perdão à igreja, alegando que ele é um homem conhecido, é um pastor de nome, ele quis dizer, e queria que o jovem pedisse perdão à igreja. Eu até perguntei a esse jovem, meu filho, você... Desonrou a filha desse pastor? Você fez alguma coisa que desabonou a sua conduta moral, ética e cristã? Porque o pastor loucamente queria, irmãos, que o jovem pedisse perdão pelo fato de ter namorado com a filha dele e o namoro ter terminado. E o namoro terminou, a gente sabe, por conta exatamente do comportamento ditatorial desse pastor, que nós não queremos citar o nome aqui, mas posteriormente nós poderemos citar sem nenhum problema. Mas aí, irmão, dentro desse tema, nós vamos para o outro texto bíblico importantíssimo, que é o que eles usam tanto sobre julgo desigual. Está escrito em 2 Coríntios, no capítulo 6, versículo 14, em diante, que diz Não vos prendais a um julgo desigual com os infiéis. Veja, irmãos, infiéis, veja que lá atrás nós vimos no capítulo 12 a unidade do corpo de Cristo, que independente de denominação, a pessoa que vive conforme a palavra de Deus faz parte do corpo de Cristo. Por isso tem comunhão uns com os outros. Eu lamento muito da nossa igreja nessa, nessa gestão doente, nesse sistema ailtiano implantado pelo gestor-presidente Ailton José Alves e a sua turma, a nossa igreja, Assembleia de Deus, não tem comunhão com ninguém, irmãos. A coisa é tão séria que pastores sérios da nossa igreja, que tem pastores que são pastores de outras igrejas, como Congregacional, Presbiteriana, Batista, e até outra Assembleia de Deus que não seja a de Recife, do pastor Ailton, como muitos chamam, eles são proibidos, irmãos, de participar de uma festa de aniversário do seu irmão que é pastor de outra igreja, porque se ele for ele vai ser disciplinado, vai ser transferido, vai ser jubilado, vai perder o seu, o seu sustento pastoral. Mas voltando ao assunto do julgo desigual, diz o texto, não vos prendais a um julgo desigual com os infiéis, porque que a sociedade tem a justiça com a injustiça, e que a comunhão tem a luz com as trevas, e que a concórdia há em Cristo, entre Cristo e Belial, ou que parte tem o fiel com o infiel? Veja só, irmãos, aí a Bíblia de Estudo Pentecostal, eu sempre cito a Bíblia de Estudo Pentecostal porque para mim é a melhor Bíblia de estudo. O pastor Donald Stamps, há um consenso teológico, há um consenso entre os teólogos, entre os homens de Deus sérios, que é a melhor Bíblia para estudo. Aí veja só o que é que ele diz, o que é julgo desigual com os infiéis. Diante de Deus há apenas duas categorias de pessoas, as que estão escritas. Cristo e as que não estão. O crente, portanto, não deve ter comunhão ou amizade íntima com incrédulos, porque tais relacionamentos corrompem sua comunhão com Cristo. Neste contexto, estão as sociedades nos negócios, as ordens secretas, namoro e casamento com incrédulos. A associação entre o cristão e o incrédulo. Deve ser a mínima necessária à convivência social ou econômica, ou com o intuito de mostrar ao incrédulo o caminho da salvação. Amém, irmãos? Então, julgo desigual é a união, irmão, do fiel, do crente com o incrédulo. Aí eu pergunto, seria uma jovem ou um jovem de outra igreja com a irmã um incrédulo? Se for, cabe ao namorado ou namorada julgar, pedir conselho a pastores sérios da nossa igreja, e não a ditadores e tiranos que querem literalmente mandar na vida das pessoas. É por isso, irmãos, que muitos filhos de pastores, e aí eu falo de pastores sérios e de gestores desequilibrados da nossa igreja, muitos desses filhos estão desviados e revoltados com a igreja. Aqui mesmo na nossa região, de garanhuns e região, nós sabemos de vários gestores que têm filhas e filhos que estão revoltados com a igreja, que nem com eles falam, que inclusive eles até colocaram para fora de casa. Não tem comunhão sequer com os seus filhos. Imagine com outras igrejas, imagine com os irmãos com obreiros e outras igrejas. Então é isso, irmãos, que a nossa IADPE está vivendo. Isso é só uma pontinha do iceberg, isso é só um assunto pequeno que a nossa igreja está vivendo aqui em Pernambuco. Ao mesmo tempo que esses gestores desequilibrados ensinam que quem escolhe com quem vai viver é a pessoa pelo seu livre-arbítrio, ao mesmo tempo que eles dizem, dizem não ouçam profecia, profecia não direciona casamento, na realidade eles falam isso para calar os profetas. A verdade a gente sabe, irmão, que quem escolhe com quem vai casar somos nós. Agora o crente, o rapaz e a moça fiel que tem comunhão com Deus, que ora, que lê a Bíblia, que é obediente à igreja e à liderança, quando a liderança não é louca. Deus dá a direção certa. Recentemente na nossa igreja nós temos uma jovem que foi disciplinada, ou está sendo, ou, ou, ou sendo colocada no ostracismo, no esquecimento, porque o gestor aqui na cidade de Garanhuns resolveu fazer isso simplesmente porque essa jovem namorou, noivou e deseja casar com um jovem de outra igreja. Na cidade de Caruaru acontece a mesma coisa, na cidade de Petrolina, na cidade de, de, de Palmares, irmãos. Em Recife nem se fala, esses homens se tornaram verdadeiros assassinos de almas. E aí ficam enganando as pessoas, dizendo que a igreja está crescendo. Duzentos e tantos aceitaram Jesus em Caruaru, vá lá ver se 10% está na igreja. Muitas dessas pessoas, irmãos, estão aceitando Jesus, muitas vezes emocionadas, levadas, empurradas por alguém, porque eles querem mostrar número. Porque esses eventos estão sendo realizados, irmãos, para promoção política. O ninho de urubu, que o gestor-presidente falou no púlpito da igreja, é a Arena Pernambuco, que ele vai levar toda a igreja para lá para tentar mostrar força para todo o Estado e para o Brasil, que ele é, faz e acontece. Então vai um recado aqui, um recado profético, irmãos, para os irmãos, os obreiros sérios. Aquele evento em outubro, lá na Arena Pernambuco, um local que foi consagrado a Satanás. Por isso que o gestor-presidente e os obreiros é, é que pensam e agem como ele não tem força de fazer uma oração e dizer, aqui está sendo consagrado a Deus, nesse púlpito aqui só sobe homens sérios homens consagrados a Deus, por isso que eles não têm força mais para isso. E aí eles colocam quem eles querem ali no púlpito da igreja. Agora pergunte a eles se eles colocam um pastor de outra igreja, um pastor presbiteriano, um pastor batista, um pastor de Abreu e Lima, um pastor da Assembleia de Deus Betel, um pastor da Assembleia de Deus Adoração, um pastor da Assembleia de Deus do Jordão. Pergunte se quer se eles convidam a família do pastor José Amaro, que construiu o templo Cruz Cabugá com oração, jejum e sacrifício. A nossa igreja, irmão, não está crescendo, não. A nossa igreja está inchando. É guerra, é conflito. A ponto do presidente dizer que não confia em nenhum pastor, apenas no filho dele, que é o vice-presidente. Então essas palavras, essas coisas precisam ser faladas em tom profético. Deus está usando o seu povo. Nós não temos dúvida disso, irmãos. Parem, gestores, corrompidos e corruptores, ditadores, tiranos, de tratar o povo de Deus como se fosse mercadoria de barganha e como se, como se os senhores fossem donos da igreja. Então, irmãos, encerrando esse tema sobre julgo desigual. Julgo desigual é a união de um crente com um incrédulo. Jamais a união de um crente. De um irmão, de uma igreja tal, com um irmão de outra igreja, irmãos. O que um gestor sério, um pastor sério tem que fazer é orientar. Dizer, olha meu filho, olha minha filha, você faz parte de um órgão da igreja, vai chegar momentos em que você vai precisar faltar para estar na, na outra igreja com o seu cônjuge. Mas Deus é quem vai se encarregar. <risos> de tocar no coração dele ou dela, para que um ou outro escolha servir os dois juntos em uma só igreja, e não você, pastor ou gestor desequilibrado, tirano, ditador, sectário e assassino de almas. Que Deus tenha misericórdia na nossa igreja, irmãos, em nome de Jesus.